Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, você deve estar procurando informações aí do Sulinex, né pessoal? Uh, nesse vídeo eu vou passar aí minha experiência com o Sulinex, tá? Eu comprei cinco potes, eu fiz uso aí de por 5 meses, né pessoal? Eu comprei tratamento de 5 meses. Então nesse vídeo eu vou passar aí toda a minha experiência com o Sulinex, tá bom? Ele tá ganhando destaque nas redes sociais aí. Já vi pessoas famosas fazendo campanha, né, pro Sulinex. Mas algumas pessoas não falam toda a verdade, tá pessoal? Tem clientes aí relatando, né, que não tiveram resultados satisfatórios aí com o Sulinex, tá bom? Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso, vou explicar... Se vai funcionar para todo mundo, tá, pessoal? Então fica até o final vou passar aí uma alerta importante também. Mas deixa eu me apresentar. Prazer, meu nome é Diego, tá bom? E por que eu resolvi fazer uso do Solinex, né, pessoal? Eu tava passando por problemas na, na, nos olhos, na visão, né, pessoal? Aquela sensação aí de vista cansada. Ardência nos olhos e, e embaçamento, visão embaçada, né, pessoal? Isso, isso afeta aí a nosso, nossa saúde, nosso nosso dia a dia, né, pessoal? Qualidade de vida. E também afetou meu trabalho, porque eu trabalho na rua, eu sou motorista, né? Tive, tive que parar de trabalhar. Porque não tava mais dando conta de conseguir trabalhar, né, pessoal? Daí eu fui atrás aí. Fui atrás de alternativas, né, para estar me ajudando no meu tratamento aí, para os olhos, né, e acabei achando o Sulinex, estava ganhando destaque, tá, e dei uma chance pro Surinex comprei um site oficial, e pessoal, antes que eu esqueça, tava, deixar aqui embaixo, depois, vai estar aqui na descrição, no, no primeiro comentário, o site oficial do Surinex, tá, Porque devido aí ao sucesso do produto, o Pessoas aí de fé estavam criando links falsos, criando sites falsos, fazendo pirataria, vendendo no Mercado Livre, na Shopee, tá, pessoal. Então, pra você não entrar em sites aleatórios aí, vai estar aqui embaixo o site oficial, que é onde eu comprei o original, tá, pessoal? Porque o original, pessoal, ele realmente funciona, tá? O original, ele dá resultado, tá, pessoal? Eu consegui resolver meu problema aí de visão embaçada, ardência e sensação de vista cansada, tá bom? Consegui voltar a trabalhar, tá, pessoal? Consegui voltar à minha rotina normal que eu tinha antes, tá? Então, é um produto aí que tá de parabéns do tá, pessoal? E ele é um produto totalmente natural, tá? É, qualquer pessoa pode estar usando, independente da idade, tá, pessoal? Ele é totalmente seguro, foi aprovado na Anvisa, tá? Não tem efeito colateral, não tem contraindicação, tá, pessoal? Não causa dependência. O Surinex, pessoal, ele vai combater também, vai, vai combater e eliminar também a catarata e glaucoma Até em casos mais graves, tá, pessoal? Claro que de, depende do, de, do kit você pegar, né? O tratamento aí de, de glaucoma e catarata O recomendado aí é um kit maior, um kit mais completo, tá, pessoal? Pra você ter benefícios aí no, na questão de catarata e glaucoma Mas ele ajuda aí, em casos mais graves, tá? Se você pegar o um kit grande, tá? E também, pessoal, ele vai combater e vai eliminar também a sensação de vista cansada A visão embaçada, a ardência nos olhos, tá, pessoal? Uh, vai melhorar a qualidade da visão, tá? Vai acabar com o embaçamento, vai diminuir a pressão ocular. Ela é indicada também, pessoal, para quem tem hipertensão e diabetes tipo 1 e 2, tá, pessoal? Então vai trazer benefícios aí, no geral, para a saúde dos olhos, tá? E, pessoal, por, o modo de uso, tá? Você deve tomar aí 20 gotinhas por dia. Coloca aí embaixo da língua, tá? Nós temos uma glândula embaixo da língua. Ela absorve muito melhores ingredientes, tá, pessoal? Então você deve tomar 20 gotinhas embaixo da língua todo dia. E o tratamento, pessoal, recomendado aí, como eu falei. É de 3 a 5 meses, tá? O Dependendo da, do seu, do que você precisa, né? Por exemplo, a, a catarata e glaucoma, pessoal. O, o kit maior possível, né? Para você ter benefícios mais completos. E a questão de vista cansada, vista embaçada aí. ardência nos olhos. De 3 a 5 meses de tra tratamento, tá, pessoal? E, e quanto maior o kit você pega, né? Além de garantir o tratamento completo, é você garante também desconto no preço, tá, pessoal? E, então, o site oficial do fabricante, que é muito importante comprar original, tá? Vai estar tá aqui embaixo... Aqui na, na descrição do primeiro comentário, site oficial do Sulinex, tá pessoal? Pra você não cair em golpes aí, tá? O site é seguro, tá? O site oficial, tá bom? Cobrei no cartão de crédito, foi super seguro, tá? Entrega rápida, tá, pessoal? Então espero que eu, espero que eu tenha ajudado aí, tá bom? Desculpa aí se eu gaguejei, tá bom? Eu não tô acostumado, é só um depoimento rápido, tá? Então sucesso aí no seu tratamento aí com o Sulinex, tá bom? Então um abraço aí, tá bom? Valeu!